E agora, agora eu tô sentindo, Mari, que agora a gente vai abrir esse cofre. Hoje sai 340 reais. Tenho certeza disso. Tenho certeza. Junto com Lojas Mariano, a loja da sua família, a gente vai abrir o cofre. Vamos tirar essa grana aqui, essa bufunfa, e vamos te entregar nas suas mãos aí. Aí você vai gastar como você quiser. Pois é, gente. Olha só, lembrando que Lojas Mariano, você pode ir até lá, comprar, fazer suas compras tranquilo. Na hora de passar lá no caixa tem ou também na hora de que você fala com o atendente, né, vai te dar um cupomzinho, você coloca o seu nome, coloca o seu telefone, preenche com a senha que você acha que pode abrir o nosso cofre. Sexta-feira hoje é 340, amanhã se a gente não abrir hoje, amanhã é 360, sexta-feira 380 reais. E sexta-feira o Luiz lá da lojas Mariano já estará aqui para a gente pegar um cupom na urna, quem sabe não é o seu. Pois hein? é. Então faça suas compras na Lojas Mariano, na loja da sua família, lá tem tudo, não falta nada, só não tem preço alto. Exato. Né? Preço alto não tem, é, lá tem tudo para sua casa. Ah, tem outra coisa que casa. não tem também, o o produto que não seja de qualidade lá não tem. Ah, verdade, só produto bom, produto de qualidade, atendimento especial na Lojas Mariano, a loja da sua família. Então passa por lá, faça suas compras na Lojas Mariano e você também concorre. É preenchendo o cupomzinho. Então, você pode participar pelo Facebook, pode participar pelo WhatsApp ou então presencialmente lá na Lojas Mariana. O que você não pode é deixar de participar. Exatamente. Já chega lá na Lojas Mariana e fala, ó, oh, vim fazer minhas compras, mas também vim participar do cofre". É isso aí. Então, agora, Mari, vamos lá, minha... Meu diretor, vamos. coloca na tela é, o nosso Facebook. Não vou, nem, não vou nem tentar hoje, porque ontem eu escolhi dois... Que tinham pego o nome errado. Então, sorteei... Pois é, o número, né? Dois números, né? De pessoas que tinham colocado o número errado. Então, vai você que você é pé quente. Tá. Tô indo aqui, então. Vou fazer igual ontem. Não vou nem olhar. É, vou, nem parar, olha, vou parar minha olha. mão aqui, ó. Vou Vamos nem lá, ver. Vamos lá, Parou. Parou. Andressa Santos. 1020, Andressa. 1020, será? será? Será. Fernando? Será, será, será? Já anotem aí, porque se não for 1020... Já foi, hein? Olha. Atenção, hein? Um, zero, dois, zero. Será? Não. Não foi. Não foi, vez. Não foi Andressa. dessa vez. Não é 10,20, então já risque esse 10,20 aí da sua vida, porque o 10,20 não é. Não é. Não é. Mais um. Próximo número. Atenção. Eu de novo? Vamos lá, Mari. sei Você que é fé quente, porque eu, eu, eu desisto. Calma. Eu desisto. O, o próximo você faz. Então tá bom. Então tá bom. Pode Vamos parar. Ver. Foi, parou no, no, no comentário do Edinho. Vamos de novo, produção. Isso, de o Edinho novo. é funcionário, então não pode, né? <risos> parou lá, aqui. Vamos lá, próximo. Luciene Souza, 1506. Eita, Lu, será? 1506. Será que a luva Lu já ganhou tudo aqui, né? Meu Deus do céu. Pois é, já ganhou tudo. 15,06. participa, 6. é isso, né, é isso gente? isso aí, quanto mais participam, mais chance de ganhar. 15,06. Podemos? Vamos lá, podemos. Podemos, podemos. Um, cinco. É agora, hein, Lu? É. Não. Não foi dessa não vez. Não foi. Mas quem Continua sabe? participando. Último de hoje. Quem sabe com você agora? Tô que sentindo não? que agora vai. Você agora abre. deixa comigo, Mari, que eu vou abrir esse cofre agora. Hein? Parou. Rosana Marques 1009. 1009. tá postando 10, hein? tá. no 10 no 10. 1009. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Um. 10 Zero. Zero. Nove. Será? Agora, hein? Ah, é. Não. Não, não foi Não foi dessa vez. Ô produção, coloca mais vintão nesse cofre, porque amanhã... Essa amanhã é a parte boa, né, gente? 360. 360 reais. 360, tá acumulado o cofre, então 360 reais pra você. E na sexta-feira, 380. Você não vai, você não vai. Eu sei que você tá precisando de 360 reais. Então agora, agora, não precisa esperar o programa de amanhã, Mari. Exato, não precisa. É, passa esse restinho de dia mandando o zap zap lá no nosso telefone, 3509-7500, colocando lá senhas. Entra lá, faz o seu cadastro, já fez o cadastro, então já entra direto lá, clica lá em promoções, vai em TVC, vai em promoções, clica no cofre, coloca a senha, passa esse resto de dia fazendo isso. Exato. Que amanhã a gente vai sortear você. Quanto mais vezes você participar, mais chances de ganhar amanhã. A gente vai sortear você, você vai abrir o cofre e vai sair daqui com 360 reais na mão. Isso mesmo, gente. Boa sorte pra vocês. Eu quero amanhã chegar aqui no TVC agora e ter várias pessoas participando. Então, olha, 360 reais é o cofre de amanhã. Quintou já, hein? Quintou, é quintou. quinta-feira.